Publicar República Milana sente-se ameaçado depois de se ter demitido do novo canal de notícias da TPA, com visão milana, saiu depois de não concordar com ordens superiores para divulgar uma sondagem favorável ao MPLA no dia das eleições e eh, pude o canal favorecer o partido no poder. Amantão ah, Cruz despediu-se e de que está sob ameaça. Hamilton Cruz está neste momento em direto. Hamilton, o que é que se passa exatamente? Porquê é que, por que, é que te sentes sobre a ameaça? Boa tarde. É uma, uma, uma ótima questão. Sinto-me em ameaça porque decidi não ser aquilo que eram as instruções de no dia 24, salvo eu, para 25. Não aconteceu de não de ter alinhamento de telejornal que não, não não era o mais indicado para o momento, até porque nós estávamos num processo eleitoral e teríamos naquele horário de ter direitos, de estar a acompanhar na rua aquilo que estava a acontecer, mas essa não era a orientação, nós tínhamos uh, ou oh, foi criada na, na televisão uma equipa específica de jornalistas já com algum uh, já com que representa alguma segurança para, para a televisão e eu não, era, não fazia parte deste, deste, deste grupo. Então, por isso mesmo, no dia a seguir, depois de ter acontecido a situação de, de não ir para o ar, de não apresentar o telejornal porque viria a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, a, a dar a avançar os primeiros resultados uh, provisórios, então foi chamado esse, esse um dos jornalistas que segurança, oferece-se segurança por parte de quem dirige a televisão e eu decidi então, eu fui colocado de parte e, e foi-me dito que poderia ir para casa. No dia a seguir, depois de toda esta, toda esta situação e perceber que o próprio alinhamento do, do meu jornal que iria apresentar era com notícias que favoreciam... O...